Saudações povo, eu sou o Mr. Bunny E sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, hoje eu não quero enrolar muito O vídeo de hoje é basicamente uma gameplay insana Desse jogo maluco chamado Crab Game Que é basicamente uma paródia de todos os jogos do Round 6 Só que é todo bugado e é uma bagunça É muito engraçado A gente jogou isso com geral lá da minha live A gente lotou a sala e foi muito divertido Eu só quero avisar vocês que esse vídeo é uma putaria desenfreada Porque eu tava com os meus amigos em cal E foi um caos absoluto Então eu já vou adiantando Se você assiste os meus vídeos da televisão e você não quer levar uma chicotada da sua mãe? Coloca um fone de ouvido e, é claro, deixa o likezinho aí embaixo. Agora vamos pro vídeo. Caralho, lá os caras me enchendo de porrada, velho. Oh, oh. Eita, começou? Eu nem apertei pra começar. Eita, bicho, bora. É a mesma coisa do vidro? Eu já comecei morrendo, mano. É mole. Ai, meu Deus, os cara me, o cara me deu um soco e me jogou, filho da puta. Vamos lá, vamos lá. É, é, pega, pega. Não. Ih! Não, eu tô... Para de me bater, você já tem, tem graveto, imbecil! Mano, quem tiver marcado morre no final? É isso? Sim. Ai, caralho. Ah, quem tiver com o graveto morre... Entendi. Corri, corri, foda-se. Corri, é, corri. Ai, Ai eu chamo a a carinha do Traveler, mano. Ó, sem bater, sem bater, ó. Vamos combinar, nós três aqui, vamos se ajudar aqui, ó, entendeu? Ó, do lado, parece... Tipo os caras subindo virando... Vem fodendo! Vai se fuder! Oh, não? Que isso? Morri na lava! Sai daqui, Momo. Sai daqui, Momo. Momo. É a cara da Momo, velho. É a cara da Momo. Pior que todos os bonecos parecem a Momo, velho. De novo, mano? Não aguento. Não, esse aí é o de segurar o chapéuzinho por o máximo de tempo que você conseguir. Aí você bate em alguém pra roubar o chapéu. Ai, meu Deus, corre, meu Deus. E roubei, foda-se. Roubei do pet. Filha da puta, eu não entendi como funciona isso aqui, meu Deus. Você tem que roubar, você tem que bater em quem tem chapéu e ficar com o chapéu o máximo de tempo possível. Foge, tá ligado? Hum. É laranja ih, ih, de novo, Panta ah, laranja, chorar, planta chorar, laranja, planta laranja. Eu buguei, chorar. eu fiquei preso, eu não consegui sair dali. Caralho, eu só morro nessa torre desse jogo, velho. Mano, os bonecos começam tudo com os bracinhos pra cima, assim, muito bom. Você <risos> sou riso. como que os caras estão tá morrendo, <risos> velho. Tá morrendo, é só lagar o teclado. <risos> mano, olha esse rosto! Mano, eu, mano, eu, eu assim. acho que é o criativo Ronaldo, mano. É o bons. É o bons. Ah, que cuzão! O Argos é mano Caralho, que cuzão! Filha da puta. Sai, cabeça de. Pino, sai, tomou! Sai, Ai, sai, da puta. O cara p... me jogou muito oh, longe. Os caras voltam em mim, véi, que ódio! Toma, Chuger. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Ai, ai, ai, ai! Uf! Meu Deus! Ai, morrei agora <risos> aí, fica quieto! Fica quieto! Beleza, beleza! Ai, caralho! Eu, eu ganhei! Tô, ganhei não! Mão, não, tá não, tá não! Ufa, Quase! Nossa, quase! Nossa, <risos> é. Meu Deus! Que, como que é esse aqui? Que de, que de? Como é que é isso? aqui? eu tô no meio, cadê? Eu tô, eu tô. Aqui, aqui, aqui. Baleio, eu não sei onde eu tô. Como que é esse aqui? Como que é esse aqui? Como que é esse? Vai pra cá dois, vai pra cá dois. O vou... que, que tem que fazer? O <risos> que tem que fazer? Ai, caralho! Meu Deus, os caras tem arma, velho! Aqui aqui tô... Ah, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal! Que medo, velho. Olha essa música, vai se foder. Opa, calma, sou eu. Ô, André, sai! Sai, André, sai! Mano, que medo, velho. Olha essa porra. Acabou, acabou, ganhamos, ganhamos. Ai! Ai, meu Deus, é o Bombas. Ai, eu me Mr. Bombastic! Meu Deus! Estou lá no alto, foda-se. Olha o Sugar. Ô, oh, só um tapinho de amizade, foi só um tapinho de amizade. Só um tapinho de amizade, ó. Oh, Ô, oh, para com essa porra aí. Tapão tá no peste, tapão tá no peste. Que isso, que isso? <risos> ai, ai, ai. <risos> o Gavis mutou o jogo. É, mano, a música do jogo é uma merda. <risos> mano, parece o Bolsonaro de longe, mano. <risos> eu tô vendo o aí, fui, fui, fui, foda-se, foda-se, foda-se. Eu acho que tem confiança no coração das cartas. Uau! Ai, ai, meu Deus, eu, eu vai pelo o primeiro tu vai pela direita, o segundo vai pela esquerda. Tá. Vai, confia. É o Tonas, mano, é a do Tonas, foda-se. A cara dos bonecos, velho. Ai, que medo, parei muito antes. Os caras me ajudando aqui, batendo em mim, mano. Ai, ai, ai, ai, maldito pão de macaco! Pão de macaco, você é burro! Ele me matou e matou ele junto. Vai, Peste. Não! Só queria reforçar aqui que o pão de macaco é burro. E aí, Peste, beleza? É a do Peste, não. mano. Olha, olha, sai, não. Peste! Sai. Pega, sai. I pega, I sai! Sai! Ai, me roubaram! Devolve a zúlia! Eu roubei, foda-se! Ui, ui, não! Peguei de volta, foda-se! Mano, eu tô aprendendo a fazer bunny hop nessa porra, foda-se. Que? Como assim não roubei? Fudeu, rapaziada. Quem bater em mim é corno, hein? Tô tranquilo, tô tranquilo. Ai, já era. Mano, eu vou ficar bem aqui. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei... <risos> no splano, não explana não, no splano, não explana não, não explana não. Oxi. Mano, ele tá em cima aí. Ele... Para, para! GG. Eita, o que é isso? Ah, Você tem que tem ficar que dentro ficar dessa muito área. Muito nossa, joguei o Toninho lá na. No... Nossa, que filho da puta o cara, velho! Ai, ai, Não, luz... Azura! Eu confiava em você! Eu, eu confiei em você! Deixa os gloriosos eu chegar. Eu sou louco, mano! Vou... Ah, vou... O topo é meu, foda Ó, no Bonk, ó! Não! Mas fuder, Toninho! Filha da puta! Vai, Bonnie, vai Bonnie. Ai! Nossa, Bonnie, nunca se Calma, Bonnie. Não, não, não vou bater no Toninho, não vou bater, não vou. Ó, ó, ó, ó, ó. Não! Aê, foi! Foda-se! Ah, não! Ah, mano! Fudeu, rapaziada! Ah, acho que é esse maluco que tinha que ir primeiro, ó. Vou meter porrada nele. Não, rapaziada, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos. Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, deixa ele, deixa ele, deixa ele, ele tá indo. <risos> Ai, caralho. Eu vou, eu vou, eu vou, rapaziada. Vai, vai, Olha quanta gente, meu. Agora fodeu. <risos> oh, o Matheus só foi, Matheus só foi, morreu. Vai, e aí, e aí? Vai, Zerim, vai, Zerim. Vai, Zerim. Quem que vai? Os <risos> <risos> <risos> Meu Deus, Meu Deus, assim. <risos> Mano, meti o Johnson. Vai ser aqui. Ah! Cadê o Argos aqui, velho? Ai, ele pegou no meu pau. Ah! Sai, filho da puta. Deixa eu subir, deixa eu... Sai, Treba, velho. sai, morreu, sai, morreu. Sai, você morreu! Deixa subir, tá deixa eu subir. Ai, eu caí! Seus eu Se você bombinha vem aqui, ele vai estar fudido, vocês Se você bombinha, vem aqui, você vai estar fudido. Foi mal! Eu não tinha visto, Cuzão, foi mal, foi mal, humilde, humilde. Fica esperto aí, Nick. Fica esperto aí. <risos> ai, ai, ai. Fudeu, tem que roubar a coroa. mesmo. Roubei do Trevor, Não, não roubei, não roubei sim. Foda-se. <risos> Meti o pé. Foda-se. É, tô... <risos> meu marido eu tá coro, meio coringa. Fudeu. É, mano. Você nossa, tá vendo, mano. né? Ai! Sai! Sai, branco, filho Porque da puta! Pega a coroa, amor! Comem! <risos> ai, ai, ai, ai, ai! Ai, vivemos é uma sociedade! Um primos, é um primos, eu tô em vivemos um uma sociedade! Sim, até agora a partida inteira eu tô no mesmo spot. E aí, Biel? Sim, Olha para tá trás, bom, porra! Ganhamos, ganhamos! Eita, porra, ganhamos, ganhamos? ganhamos? Ganhamos, ganhamos, ganhamos ganham. Ih, fanta laranja de novo, hein é, agora não adianta mais aquele esconderijo ali que todo mundo já sabe Ô, Gabriel, sem ressentimentos da última, hein Sem ressentimentos, ó os olhinhos, ó os olhinhos, ó os olhinhos Ó, os olhinhos. ó sem trairagem, sem trairagem Ah! Oh! oh shit! E aí é foda, Oh, não, Tô subindo aqui, hein, deixa eu, deixa eu Ah, o chega tá me perseguindo Mas é um puto Chega, vai tomar no teu cu. Aí, ó. <risos> Murilo, não. Murilo, ô. Oh. Murilo, ô. Oh. Murilo. Vai te fuder também. aí Rapaziada, é o seguinte. Vocês têm que entender que eu vou ganhar um Pix, cara. Vocês têm que entender que eu vou ganhar um Pix se eu ganhar. Aí é humildade É desumildade. É desumildade. Vem, Bonnie. Eu vou, Bonnie. Vai, Bonnie. Vai, Bonnie. Ai, caralho. Obrigado pelo seu sacrifício. Oh, garante o Pix aí. Oh, amigos. Oh, amigos. Vamos começar a meter tapão. Ai, ai, ai. A gente tá ótimo, querido. Mano, eu vou confiar em vocês. Foda-se. Não, não, Bonnie. Não vai, não. É o Pix que tá em jogo. Não vai, não vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. vai. Vai, vai, vai. Filho da puta, vai logo! É amigas, é amigas, tudo juntinho. Eita porra, olha só o que você tava ali quebrou. Caralho, meu bagulho quebrou na mesma hora, mano. A gente se separou, A gente separou, eu Não! Vou tentar... Caralho, não! <risos> Vai Bonnie, sobrevive em meu nome. Mano, eu só tenho mais um bloco pra ir, caso esse que quebre. Fudeu. Aí, deu bom, deu bom, deu bom. É o bombas! Ai, Nossa, caralho. caralho! Tá fudido, parceiro, tu tá fudido, parceiro. Vai, boné. Nossa, mano. Nossa, mano! Puta que pariu! Atrás, Bonnie! Atrás, Bonnie! Boa! Puta que filho que da puta! Pariu. Caralho! Para... Não, mentira. É verdade. Pô, não, eu... é verdade. Puta que pariu. Vai se pode fuder! Podem! Podem. Podem. Podem. Ah! <risos> Ai, velho. Isso foi muito.